Galera, vamos combinar um negócio Um dos melhores adesivos do Major de Paris É esse aqui VSM holográfico Cara, me dá uma vibe de Rox Olo Esse adesivo aqui E eu vou tentar conseguir um dele hoje É o desafio O adesivo VSM holográfico no momento Tá custando 150 reais na Steam E se vocês querem a minha opinião sincera Pode ser que o preço caia Mas assim, longo prazo, pro futuro Esse é um adesivo que não vai ficar custando só 100 reais Eu acho que ele vai custar bem mais assim, no futuro próximo não Mas tipo no futuro longe Quando a galera já tiver aplicado muito VSM olo. E eu aposto que um craft Que vai ser muito feito vai ser esse daqui VSM holográfico Na m 41 s Printstream, cara, ficou sensacional Na minha opinião, claro O que, que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês também Comenta aí embaixo, qual a nota desse craft De 0 a 10 Partida já começou, precisamos de alguns espaços ah, apenas alguns centímetros Dos jogadores, ha, esta granada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 Ó, oh, galera, algumas ideias de crafts que vieram na minha cabeça. VSM holográfico na Glock Fade combinou demais. Ficou sensacional esse combo. Esse sticker com qualquer skin fade na real vai ficar muito bom. Aí, a Cannon Rider. Eu achei um pouco demais, mas alguém vai acabar craftando isso porque ficou uma combinação muito legal e ficou muito bonito. A Up Strike com os stickers do FSM Holo ficou muito bom também. E comparando aí também a m 4 s Print Stream com o VSM holográfico e o Rocks holográfico, mano, me parecem ser muito parecidas. Eu gostei demais os dois crafts, mas assim, o VSM é uma opção bem mais barata. E um craft mais simples, mas que a gente vai ver muita galera fazendo, eu tenho certeza, que é a K Slate com 4 VSM holográfico, fica muito bom. E o sticker pula, né, cara? Destaca demais. Vou colar agora aqui na lojinha dos itens do Major de Paris e nessa cápsula aqui que vai ter as assinaturas, galera, do VSM, né, de todos os integrantes aí do Fluxo. E tem uma assinatura muito irada também aqui, que é a assinatura do Rops, cara. Essa no momento tá sendo uma das assinaturas mais caras também, verdade na verdade a versão Gold é mais cara ainda essa aqui mano irado demais e o Robson é um player bem conhecido né mas a gente veio para pegar essa do VSM cara é a que eu quero Bom, qualquer um da fluxo também pode ser tá ligado legal mas o VSM para mim é uma das locos que eu achei mais irado. talvez eu pegaria até para fazer craft bom dito isso comprei umas cápsulas aqui vamos ver se a gente dá sorte vamos que vamos mano eu fiz um vídeo aí abrindo 100 cápsulas e consegui pegar um adesivo holográfico muito top Assistam aí depois de terminar esse vídeo aqui E talvez eu volte a abrir mais cápsulas Mas eu não sei qual cápsula ainda mano. Se você quer que eu venha aqui Abrir cápsulas Deixa aí embaixo nos comentários Qual cápsula para tentar pegar qual sticker Ó VSM, VSM, tava ali Tipo, eu não sei, eu não sei qual o capsa Tentar abrir, talvez pegar um Monese Gold Seria uma boa, E atrás da assinatura Do Mones porque é a assinatura Mais cara, é o adesivo mais caro desse Major E tipo, ele nem tem Quase Major na carreira, né é O segundo Major dele, então os adesivos dele Quase não existem, né, na verdade é o segundo Major que ele tem adesivo, então Monese Gold Seria legal, mas o VSM é o primeiro Major dele, né, o primeiro Major que o VSM Participa, o primeiro adesivo dele, pegar um VSM rolo eu vou guardar Vem, mano, só vem, Valve. Não sei se é a minha impressão, mas tá muito difícil de pegar adesivo holográfico, cara Na verdade, é claro que tá muito difícil, né? A gente tem ele numa categoria mais rara agora, né? Desde o Major lá, de anti -werp. Então é mais difícil realmente pegar adesivo holográfico, cara Esses glitter, tch, sei lá Mas é o que faz mais sentido, né? Holográfico tem que ser mais rarinho mesmo Ó, vem um sticker do Phelps, será? Será? Será que vem holográfico? Opa, passou o Lucão de holográfico ali Tá mexendo comigo, mano Tá mexendo comigo Vamos, Alves, Solta aí uma Se não der certo, também tudo bem Eu acho que eu vou investir nesse sticker, tá? Do VSM holográfico Pensando a longo prazo, tipo Rocks, um Mano, pode ser né? Pode ser que aconteça, a gente não sabe. E eu torço pra que o sticker caia um pouco de preço pra eu comprar barato. Vou esperar até os 75% de desconto pra fazer os investimentos. E aí sim eu espero que fique bem baratinho pra eu comprar muito. Depois, quando tirar nessas cápsulas do mercado, eu vendo muito caro. Essa é a ideia E ó, abri umas cápsulas aqui na esperança, galera Mas tá foda, mano, tá foda Eu talvez podia abrir 50, 100 cápsulas, Não ia vir o um adesivo Eu peguei esse sticker aqui holográfico Mouse holográfico abrindo as capas Eu ainda não sei se eu vendo ou não Desde que eu tirei, ele caiu 50 reais Então, prejuízo, né? Mas abrir cápsulas, meu amigo, é... Tá disposto a perder muita grana